Pessoal, nesse segmento eu vou apresentar alguns conceitos sobre segurança no protocolo de padrão aberto MQTT e como esses conceitos de segurança se aplicam à infraestrutura de laboratório remoto do LabAD, que irá ser utilizado durante a disciplina de laboratório digital. Bom, então só relembrando, nós temos a arquitetura do paradigma Publish Subscriber, então você tem módulos que vão estar publicando é, seus eventos sem tópicos e vão ter também módulos que estão escutando esses tópicos, vão estar subscritos em alguns tópicos e vão estar recebendo então esses eventos em tempo real. Então lembrando aqui do exemplo, nós temos é, um sensor aqui de temperatura que publica a sua temperatura para o broker, que é um intermediário que desacopla quem publica de quem recebe. E todas aquelas aplicações que estão então subscritas nesse tópico de temperatura, eles recebem essas publicações aqui periódicas é, de temperatura. Mas então, baseado aqui nesse cenário, qual que é o risco associado? O que pode acontecer é, se eu não fizer um controle de acesso correto é, e deixar todo mundo publicar em todo lugar, ou se subscrever em todo lugar. Bom, a primeira questão é que... em questão de subscrição, o que você pode ter é uma perda de privacidade. Então, por exemplo, se você deixar livre é, quem pode se subscrever em qual tópico, basicamente você não vai ter também uma confidencialidade é, das informações de determinado tópico, porque... Qualquer um que esteja conectado a esse broker MQTT vai conseguir se conectar e ouvir em qualquer tópico que está disponível. Agora que na questão de publicar, nós temos que ter um olhar um pouco mais detalhado porque, afinal de contas, se você for um aplicativo e fizer uma publicação para mandar ligar uma máquina, que seria um uma outra jornada que é alternativa. É, esse fato de você não controlar quem publica, você na verdade é, pode perder o controle de um aparato físico. Ou seja, é, na questão de subscrição você só tem uma perda talvez de confidencialidade ou de privacidade, mas de publicação você pode ter possíveis danos físicos é, e atuadores sem muito controle. Então você vê que esse nível de risco é muito maior. O que nos motiva, então, é, no primeiro momento, a botar nossas energias aqui na parte de segurança, de controle de acesso, é, para proteger quem pode publicar aonde. E aí a ideia é que nós temos é, uma arquitetura aqui de uma hierarquia, na verdade, de tópicos do MQTT, onde cada usuário, é, cada usuário ali na verdade vai ser fornecido para uma dupla, cada dupla vai ter um usuário e cada usuário vai ter diversos tópicos associados de forma que é, cada dupla só pode publicar é, nos tópicos que lhe convém e a gente está deixando nesse primeiro momento é, todo mundo subscrever em qualquer tópico porque nós entendemos que a nossa aplicação aqui ela não precisa é, dos requisitos ali de privacidade e confidencialidade que eu falei. Agora aqui do controle de acesso, a gente tem que dar um passo para trás e só da relembrar ali, né? é, Para quem ou fazer uma pequena introdução para quem nunca viu esse tipo de questão, é, mas como que pode funcionar então o controle de acesso que vai fornecer um acesso granular a esses tópicos. Bom, basicamente num sistema de controle de acesso convencional, você está tentando controlar a autorização é, de acesso a recursos, na maioria das vezes computacionais. O que acontece é que você tem uma entidade que vai fazer uma requisição para um sistema de controle de acesso. E aí ele vai decidir se baseado nas regras dele, essa entidade tem é, autorização para utilizar recursos de outra entidade. Então vamos dar um exemplo aqui, uma analogia. É, imagine que uma entidade aqui no caso seria o técnico que nesse período aqui de distanciamento social é, Ele precisa ter um acesso bem restrito ao prédio por questão é, de contaminação pelo coronavírus e tudo mais E aí o que acontece é que o técnico ele pode chegar é, no guarda ali do prédio de engenharia elétrica E pode fazer uma requisição de acesso ao prédio e aí, baseado, então, o guarda em alguma regra, por exemplo, se técnicos sempre podem entrar em horário comercial, ele pode verificar esse tipo de regra e autorizar o acesso ao técnico, ou então uma autorização específica que deve ser fornecida por uma chefia do departamento, por exemplo. No caso aqui, a entidade que o técnico está querendo ter acesso é o próprio prédio da EGEL, é elétrica. E aí, então, baseado aí em alguma regra, o guarda pode fornecer o acesso, autorizar esse acesso ao prédio. Bom, uma das formas de você implementar isso é por listas de controle de acesso, que é basicamente o que a gente tem também no MQTT Broker para faz... implementar essa questão. E um dos mais utilizados é o controle de acesso baseado em perfis, que aí é o RBAC, do inglês Role Based Access Control, e aí, onde a gente pode ter, por exemplo, é, diversos perfis, os mais comuns são perfil de usuário, perfil de administrador, com maior e menor privilégio. Ou seja, você pode ter usuários é, de uso mais comum, que não podem ter acesso ao sistema por completo. E aí, por exemplo, se alguém invadir, é, obter essas credenciais por meios ilícitos ou coisa parecida, é, você não vai comprometer todo o sistema de uma vez porque afinal de contas ele está muito mais controlado, é o tipo de acesso que esse usuário de menor privilégio tem e na questão do administrador aí sim você vai ter um grupo de usuários menor mas que pode ter acesso ao sistema por completo e aí realmente se perder esse tipo de credencial você costuma ter muito mais danos Bom, uma questão aqui muito importante é só para destacar que a autenticação é diferente de autorização. Uma coisa é você é, mostrar que é um técnico lá do laboratório digital de fato, não é uma outra pessoa tentando se passar pelo técnico, né? E outra coisa é essa regra de autorização que eu falei aqui, que é o guarda realmente ver que, dado um usuário autenticado, que seria o técnico nesse caso aqui, é, se ele tem autorização ou não para fazer o acesso àquela entidade naquele determinado momento. Só um pequeno lembrete. É, agora, partindo ali do exemplo mais geral e tentando trazer mais para o nosso contexto do labor laboratório remoto, é, nós lembramos aqui que nós temos diversas entidades, né? a primeira delas aqui é o aluno, que vai estar interagindo então, com o dashboard MQTT, aqui no exemplo aqui é o aplicativo MQTT Dash disponível para Android, é, onde ele vai configurar então essa questão aí do usuário e da senha fornecido para cada dupla, e também os diversos tópicos de controle de pinos da, para a interface com a FPGA, por exemplo. Isso aqui ele vai conversar com o broker MQTT, que vai estar na nuvem, e esse broker ele é responsável então é, pelo desacoplamento entre quem manda e recebe as mensagens e também pelo roteamento das mensagens é, entre quem publica e quem está subscrito e aí no exemplo aqui nós temos tanto o computador é, quanto o módulo sp8266 ali da bancada que estão subscritos e aí, por exemplo se o aluno é, pedir aqui para ligar o led do sp 8266 ele pode interagir com um desses tópicos essa mensagem aqui vai ser mandada ali para o broker MQTT, que vai rotear para o dispositivo SP8266 e vai ligar o LED dele. De forma análoga, você tem também é, esse mesmo tipo de evento aqui, só que para é, mudar o estado ali de um GPIO da FPGA, você faz o mesmo tipo de interação, chega para o broker, da mesma forma o módulo também está subscrito nesse outro tópico, e aí ele recebendo essa mensagem, ele vai mandar o valor lógico 1 ou 0 é, para o DPIO aqui, que vai estar então rodando o seu código VHDL, e você vai conseguir interagir com o programa em tempo real a partir disso. Bom, e aí então, agora que a gente relembrou um pouco da arquitetura do LabAD, é, como que uma coisa se junta com a outra? Como que aquela parte de controle de acesso se junta com a arquitetura do LabAD? Bom, para a autenticação nós nos baseamos em usuário e senha, então baseado em algo que você conhece, algo que você sabe, que é a questão da senha. Nós é, acreditamos que é o login de fato daquela dupla prova, é, que é um dos elementos da dupla que está tentando interagir com a bancada. E após você se autenticar, você tem um controle de acesso baseado em papéis, para fazer o procedimento de autorização. E aí ele vai estar baseado num arquivo que está lá no Broker, é, que é uma lista de controle de acesso que implementa esse controle de acesso baseado em papéis. São dois papéis que nós temos, o de aluno e o de administrador. E aí lembrando que então o dashboard do MQTT vai estar na casa do aluno, o Broker do MQTT vai estar na nuvem junto com essa lista de controle de acesso. E aqui no laboratório a gente vai ter o módulo do MQTT, ou eventualmente ali também, é, tanto do SP8266 quanto o próprio computador. que tem o script de Python que vai estar tá rodando também, fazendo uma parte aí do laboratório remoto. Então a ideia é que nós temos essa parte da autenticação baseada em usuário e senha, tanto para o módulo MQTT quanto é, para o dashboard MQTT, que vai ser a interface do aluno de interação com o sistema. E agora a gente vai dar um exemplo para tentar tangibilizar aí a nossa ideia. Então, por exemplo, nós temos aqui no tópico é, um ID aqui que é do grupo 1, bancada 1. Ele vai ter um uma senha associada que vai estar sendo usada aqui pelo dashboard de MQTT. E aí a gente vai estar tá nesse tópico aqui. É, no grupo 1, um, bancada 1, um, barra LED Que é para o módulo MQTT saber se ele tem que ligar ou desligar o LED que ele tem junto O módulo ele vai estar tá subscrito nesse tópico Então ele vai estar tá esperando que alguém publique algo nesse tópico Para ele saber se ele deve ligar ou desligar o LED integrado E aí o que acontece aqui é que Depois de autenticado o dashboard MQTT vai publicar o valor 0 ou 1 um nesse tópico Grupo1-Bancada1-LED, no caso aqui do, de um dos grupos da bancada 1. E aí como ele está subscrito, esse módulo MQTT ele vai receber essa publicação e vai poder então é, ligar ou desligar o LED é, dessa placa de internet das coisas. Isso tudo é baseado é, basicamente em algumas regras de restrição de tópico, que eu vou detalhar na próxima transparência. Mas basicamente a ideia aqui é que, baseado aqui no login, que é o grupo 1 traço bancada 1, você só deixa publicar é, em tópicos do tipo grupo 1 traço bancada 1 barra alguma coisa. Essa coisa aqui podendo ser é, só um tópico para baixo, uma hierarquia para baixo, ou vários hierarquias. Por exemplo, podia ser traço LED, traço LABAD, ou traço LABAD, traço LED mas que, por exemplo, o grupo 1, bancada A2, ou o grupo 2, bancada A1, naquele momento ele não pode publicar é, nesse tópico aqui. Esse tópico aqui ele é próprio da dupla que está usando naquele momento. E é assim que a gente é, deixa um pouquinho mais granular a questão de controle de acesso aqui no laboratório remoto. Isso tudo aqui, é, na verdade, então, só para resumir, a sessão de tópico, primeiro aqui o usuário com papel de aluno, um login do tipo login, e só publica em tópicos do tipo esse próprio login traço alguma coisa. Então no exemplo lá nós tínhamos o grupo 1 traço a 1 era o login, e aí é, o sistema de controle de acesso ele olhava. Né? Nesse tópico aqui ele pode publicar? Vamos dar uma olhada no login dele. É o, a regra permite que é o login traço alguma coisa. Isso aqui se... É, está junto com essa regra, ele satisfaz essa condição né, então é grupo 1 traço bancada um que é o login traço alguma coisa e esse alguma coisa é o led, então ele vai autorizar é, o acesso ao recurso, então ele vai conseguir publicar e consequentemente o mqtt vai receber essa mensagem, assim que estava no exemplo e é questão no caso geral Bom, nesse momento a gente não pensou ali em condições de privacidade ou confidencialidade, então qualquer usuário pode subscrever em qualquer tópico, até para facilitar a usabilidade é, da nossa solução. E também temos um usuário com papel de administrador que pode publicar em qualquer tópico. Mas aí é só um grupo aí de apoio direto do projeto que tem acesso, por exemplo, monitores técnicos e professores mas não os alunos, os alunos eles estão, todos os usuários são do papel de é, usuário comum. Então aqui só para exemplificar, então a gente tem é, tanto logins de grupos da terça-feira quanto de quarta-feira, é, para oito bancadas do lado A e oito bancadas do lado B, e cada um deles vai ter uma senha que vai ser passada aí para vocês. E aí aqui alguns exemplos de tópicos, nós temos é, controle de entradas, ou seja, que são, é, são pinos ali que saem do SP e vão para a FPGA, no sentido de que se você publicar alguma coisa nesses tópicos aqui, 0.1, o SP vai mandar esse sinal, esse nível lógico para o DPI ou da FPGA. Ou seja, para o seu circuito de VHD, eles vão ser inputs ou entradas, né? E aí, a gente tem é, 12 entradas desse tipo. E aí, no outro caso aqui, do contrário, né? É, sinais que a gente pode obter da FPGA entram no SP. E o SP, na verdade, ele vai publicar em tópicos ele a gente vai poder... É, a partir da nossa interface mobile, por exemplo, que tá com a MQTT Dash ali do Android, por exemplo. É, receber essas informações em tempo real então, por exemplo, se o seu circuito VHDL ele troca o estado de 0 para 1 o SP vai pegar essa informação e vai conseguir é, publicar num tópico específico por exemplo, S0, S1, S2 e S3 e aí, se você estiver subscrito nesses tópicos no seu aplicativo você vai conseguir fazer o caminho contrário aqui e ver essas saídas aqui em tempo real também então é assim que a gente fecha o loop, né? Nós temos uma série de tópicos, 12 tópicos aqui no exemplo, é, de controles de entradas, é, sinais que saem do SP e entram no FPGA, e temos 4 sinais aqui previstos que saem do FPGA e entram no SP, para que então você possa ter toda a condição de exercitar diversas combinações de entradas para o seu circuito VHDL e também observar todas, até quatro saídas aqui em tempo real. Bom, isso aqui é só um pequeno exemplo aí de exemplos de tópicos. É, nós pedimos que os alunos vejam o documento disponível no Moodle é, com todo o desenvolvimento de todos os tópicos disponíveis é, para verificar é, não só os tópicos que vão ser utilizados na experiência atual, mas também os tópicos que podem ser utilizados posteriormente para o projeto da segunda parte do curso. Bom, isso aqui foi porque no segmento sobre segurança em MQTT, como isso é aplicado no nosso cenário aqui de laboratório remoto, espero que tenha sido útil.